Bom galera, hoje a gente vai estar conferindo a Whale Defi Mining, basicamente aqui da Whale Investment. Então aqui basicamente você vai estar investindo em criptomoedas, estando na vanguarda do mercado de cripto, aqui a plataforma de investimento com agregadores de renda e executando nas principais redes blockchain e smart contract, que é executado em várias redes de criptomoedas. Bom, aqui também tem um download para Apple Store se você tiver um iPhone e para Google Play se você tiver um Android. Bom, primeiramente de tudo, aqui vou deixar o link direto aí embaixo para vocês, você pode se cadastrar. Se inscrever na plataforma, colocando seu número de telefone Coloca sua senha, confirma essa senha Coloca o seu apelido, seu nome E coloca o código de verificação que vai aparecer do lado, né? Registro bem sucedido, deseja fazer login agora Conecte-se Aqui você pode estar entrando, né? Na parte de se conectar com o telefone e senha E bom, chegando aqui na plataforma Você já é bem-vindo ao of Define Mining Primeiramente, você pode vir aqui na parte de depósito Você pode recarregar via USDT Ou via conta bancária PIX muito bom, né, pra gente aqui do Brasil. Viu o USDT aqui, você vai clicar, olha só, você vai aparecer um QR Code ou direto a carteira USDT, você tem um dia aqui pra mandar, por exemplo. Na rede TRC20, é né, da Tron, um USDT que é dólar. Ou aqui a recarga via conta bancária PIX, galera, você seleciona aqui o valor, tem PIXP aqui, por exemplo. Então a recarga mínima, basicamente, de 6 USDT, mas o investimento mínimo não é 6 USDT, tá, galera? O menor investimento inicial é de 53 USDT. Depois que você depositou, você pode vir aqui na parte de mineração, e na parte de mineração vai ter os pacotes para você tá escolhendo tem aqui a experiência de mineração DeFi EOS tem aqui a mineração DeFi 1 Tron a mineração DeFi 2 pode ser na rede BSC tem na rede Polygon, na rede Solana na rede Ethereum, na rede Bitcoin então você escolhe qual você quer, por exemplo a gente quer aqui na rede Tron, você clica aqui em comprar, então aqui você começa a mineração DeFi 1, o custo é 3 dólares, mas aqui é só o custo inicial, você também tem que colocar no fundo 50 dólares, e aí você vai ter a receita diária de 0,75 e dólares 75 centavos de dólares durante 30 dias. Então, obviamente, são operações de alto risco, buscando alto retorno. A gente pode ver aqui a experiência EOS também, de 0 dólares, você não precisa, olha só. 30 centavos de dólar o SDT por dia, em 5 dias. Então, já entrando aqui, você já consegue ter essa experiência. Agora vamos dar o um exemplo aqui do DeFi Mine 2, tá bom? Então, custo, ó, 5 dólares, o fundo de investimento 100 dólares, ou seja, total de gasto seu 105 dólares. É assim com todos aqui os, os produtos e esse pode usar depois de 30 dias do lançamento. Ou seja, que nesse exemplo, 30 dias do lucro de 1,7 são 51 dólares. Então no final você recebe de volta o seu 100 do fundo de investimento mais os 51 dólares, totalizando 151 USDT. E mesmo se você não esperar os 30 dias, você pode retirar seus lucros e tá fazendo o stake em USDT, e o USDT prometido pode ser retirado simplesmente pausando o pacote de mineração e execução. Os lucros podem ser retirados a qualquer momento. Se você quiser retirar o principal, você precisa suspender o pacote corte de mineração e depois retirar. Aqui na rede Polygon você pode colocar 25 dólares ganhar 8 dólares e 50 centavos por dia durante 30 dias tendo 500 dólares na carteira. Aqui na rede Solana você precisa aí você coloca 100 dólares tendo 2 mil em carteira ganha 33 dólares por dia durante 30 dias. Na rede Ethereum né penúltima aí você coloca 500 dólares tem que ter 10 mil dólares na conta ganha 170 dólares por dia durante 30 dias e para fechar na rede BTC coloca mil dólares tendo 50 mil você ganha 850 dólares por dia durante 30 dias. Obviamente, operações, novamente eu falo, alto retorno, alto risco. Aqui também tem em tempo real as cotações é, das criptos, tá galera? Então é legal você ter o app já para isso aqui se você quer só ter o app para ver o preço aqui das criptos você tem em tempo real e agora a gente vai ver também a parte de equipe tá clicando nesse botão equipe aqui você pode estar tá ganhando dinheiro convidando amigos tá assim como eu tô fazendo compartilhando meu link meu código você pode fazer isso tá você tem aqui nível 1 nível 2 nível 3 ou seja um marketing de rede que você pode fazer e ganhar dinheiro com os seus subordinados com as suas indicações você pode vir aqui na página inicial compartilhar link por exemplo e tá aqui seu código de convite exclusivo o meu vai tá aí embaixo para você colocar 222674 e o seu link também, tá? Então você pode fazer da mesma forma que eu fiz, fazer um vídeo no YouTube você pode também compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer rede social sua você compartilhando no Telegram, por exemplo você vai convidando amigos eles depositam, você ganha com isso ok? indicação, como se fosse uma venda mesmo e depois por último, obviamente galera você vai ter seus lucros, você pode clicar em retiradas e aí você pode retirar da mesma forma que depositou, via dólar ou via banco, clicando aqui em retirar via USDT você define uma senha de transação primeiro, tá? E você vai colocar o endereço da sua carteira aqui, o USDT TRC20 para você estar tá recebendo aqui você coloca o valor, a senha de saque e pode estar tá sacando por USDT ou pelo seu Pix também, mesma coisa tá? Você seleciona aqui o valor, a senha mesma coisa aqui, cadastrando o seu nome da conta do banco, o tipo do Pix CPF, telefone e-mail, coloca o Pix o seu PF e basicamente você vai colocar o valor e sacar. Muito simples galera, tá pagando aqui e tá relaxando relatado aí que tá pagando, a galera tá recebendo no aplicativo. Então, a Way Investment é uma empresa americana estabelecida em 2020, especializada no campo de criptomoeda. A empresa está comprometida em fornecer serviços profissionais de investimento e gerenciamento de portfólio de acordo com as necessidades. Então, demanda de clientes, que deseja disposição ao mercado de ativos digitais em rápido crescimento. Então a equipe é formada por muitos profissionais experientes nas áreas de Finanças, Tecnologia e Criptomoedas, com compreensão profunda do mercado de cripto e da tecnologia subjacente e sabem como aplicar esse conhecimento para selecionar e gerenciar cuidadosamente um portfólio diversificado de ativos digitais. Então aqui eles fazem uma pesquisa, análise e treinamento todos os dias aí do portfólio do cliente. A plataforma é simples de usar, eficiente e estável, com alta taxa de retorno prometida segura e confiável, segundo eles. E basicamente, a introdução principal do produto deles é um minerador híbrido multi-rede, né? multi-chain e cadeia cruzada. Ou seja, um contrato inteligente executado em várias redes de criptomoedas que ajuda você a colher automaticamente recompensas de diferentes pools de mineração diariamente e trocar as recompensas por transações líquidas, que são LPs que você hipotecou. Ou seja, simplificando, a mineração DeFi também é uma maneira de ganhar mais cripto, garantindo regularmente sua cripto. Ele hipoteca, né, promete sua cripto continuamente, diferentes grupos de mineradores, nas pools de mineração, por meio de programas de computadores, contratos inteligentes, automaticamente vão te ajudar a lucrar diariamente com pools de mineração. E a mineração diferente, com receita de serviço, você obterá mais criptomoeda E aqui eles apresentam quatro vantagens, tá? Então, primeiro, é a Proof of Stake e a Proof of Work, né? Então, a POS não requer muita energia, não consome muitos recursos, é mais ecológico do que a POW, que tem menor limite de participação do usuário. Segunda questão, é os mineradores de detentores, que dos tokens, né, tem o mesmo motivo. Não problema de confiança na agência, pois os principais mineradores são os detentores de tokens no PDV. A latência, também pode ser programada para ser muito baixa, por exemplo, a taxa de transferência de dados, EOS, que é a entrada de saída, atingiu 3 mil transações por segundo. E a Proof of Stake tem a velocidade de conformação rápida. A velocidade depende apenas da rede e do protocolo de rede, desde que haja mais de dois terços dos pontos de nó. Honestos. E também aqui a gente vê uns certificados, né, do documento aqui, é, comprovando, né, a empresa. Então isso é pra dar a gente, investidor, né, uma garantia, uma segurança maior no investimento. E é isso, pessoal. Todos os detalhes estão aí embaixo: link, código de convite, entra lá. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Você decide se vale a pena que o aplicativo pra você ou não. Obviamente a gente sabe que tem risco esse tipo de aplicativo. Quanto maior o risco, maior o retorno, saiba disso. E eu espero que continue pagando o aplicativo aqui. Fechou? E é basicamente. Isso, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.